A Universidade de Pernambuco desenvolveu uma pesquisa que constatou, que constatou que a população em milhares de determinada cidade, cresce segundo a expressão ó, tal tal tal, onde T representa o tempo em anos. Com base nessa afirmação. Quanto tempo será necessário para que a cidade possua 400 mil habitantes? Então, vamos lá. Pelo formato da função, já sabemos de cara que essa função é uma função exponencial. Por quê, tio Marcos? Você sabe que é uma função exponencial. Porque a variável está onde? No expoente. expoente exponencial, por isso que o nome é função exponencial, porque a variável está onde? No expoente. Então, baseado nessa fórmula, nessa função, eu vou encontrar o tempo necessário para atingir essa quantidade de habitantes. Qual é o mantra MPP para questões sobre funções? Cara, função rima com substituição. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita nisso, né? Mas pode acreditar, independente do tipo, esse macetezinho salva, né? Função rima com substituição. Se você tem o número de habitantes, você consegue obter, né, o valor do tempo. Por quê? Função rima com Substituição, então na hora que eu substituir o número de habitantes eu consigo encontrar o tempo. Então vamos lá: 400 mil eu coloco aonde no p de t ou no t? Com certeza, no p de t, então vai ficar 400 mil é igual a 25 mil vezes 2 elevado a t já vou passar um facão nesses zeros ó. Pou, pou, pou, pou. como é que vai ficar ali? Ó? 400 é igual a 25 vezes 2 elevado a t está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo 400 dividido por 25 é igual a 2 elevado a t Continuando ali a brincadeira, 400 dividido por 25 vai dar 16. Só que 16, você fatorando, né, você sabe que 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então vai ficar 2 elevado a quarta é igual a 2 elevado a t. Bases iguais, expoentes iguais. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que T é igual a 4. Então, para atingir essa população, vai demorar aí 4 anos. Então, qual é o nosso gabarito? Letra A. D, aprovado no meu concurso.